Calma, eu sei que você já assistiu muitos vídeos ensinando como você deve lavar as mãos. Agora vem a pergunta, será que eu devo retirar o anel ou eu não devo retirar o anel na hora de lavar as mãos? Meu nome é Kennedy Ramos, eu sou professor de Biologia e o meu objetivo nesse vídeo aqui é, é ensinar como você deve lavar a mão de maneira adequada, tá? E se você está tendo que sair, o que, é que eu devo fazer, Kennedy? Nesse período agora, estou tendo que sair, cheguei em casa, como é que eu devo lavar as minhas mãos? Eu vou ensinar com toda a calma do mundo o que, que você deve fazer, tá, galera? Então vamos, vamos imaginar que você chegou na sua casa, tem que tomar cuidado com a roupa, pensa que você está... Eu sempre coloco na cabeça, eu estou todo contaminado. Então tem que colocar... Existe a sua roupa de sair, então você vai colocar num compartimento separado ou vai colocar para lavar. Cuidado! Cuidado! Antes de chegar em casa, ficar pegando em muita coisa, não pega em muita coisa. O interessante é você ter também, depois de lavar as mãos, desinfetar tudo que você trouxe externamente, que você vai utilizar em casa, como o um celular, ah, Kennedy, a minha bolsa, vai ficar em casa. Ou você deixa num cantinho, ou você tem que tomar cuidado, tá, galera? Mas uma coisa que eu recomendo muito, a gente vai falar do anel agora, mas nesse período agora, principalmente para quem tem que sair para trabalhar... Procure não usar muitos adereços. Então, ah, eu, eu adoro usar muitas pulseiras, adoro usar muito é, relógio, muitos anéis. Então, não é o momento de você usar tantos adereços. Eu sei que muita gente, pelo lado sentimental, tem que usar a, a aliança. Apesar que muitos hospitais, onde algumas pessoas trabalham, não é permitido você utilizar aliança, já que você está no local de contaminação. Mas, se você conseguir conversar com seu esposo, com a sua esposa, esse é o momento que você tem que trabalhar. Não leve a aliança. Não leve, tá? Pelo menos... Ah, não consigo. Vou ensinar então como fazer agora. Porque não adianta nada você lavar as suas mãos e lavar com um aliança. Aqui tá cheio de contaminantes, aqui tá cheio de bactérias, aqui tá cheio de coisas externas que podem fazer a contaminação é, é, para a sua casa, tá? Então vou ensinar como seria. Então a gente vai chegar aqui, até colocar em outra câmera, a gente vai chegar aqui na pia... Essa pia, ela já tá toda desinfetada, tá, galera? Geralmente, a pessoa que está em casa, se você tem várias pessoas em casa, a pessoa usou, ela tem que, depois de lavar as mãos, desinfetar tudo que tem aqui. Você pode preparar uma solução na sua casa que pode servir também para lavar outras coisas. Você pode pegar um litro de água e quatro colheres de água sanitária. Quatro colheres. Uma colher é mais ou menos 20 ml, né, de água sanitária, se você tiver um medidor melhor, tá? E você prepara essa solução que você pode desinfetar tudo. Outra coisa, é, é Kennedy, é interessante eu ter o um lenço de papel, é, e o meu lenço de papel, para não ficar é, manipulando com muitas pessoas na sua casa, nada de toalha, e se tiver a toalha, tem que ser só sua, mas eu não recomendo. Nesse período agora, eu recomendo o lenço de papel, tá? Eu tenho o sabonete ou o sabão, pode ter o sabonete e sabão, e eu tenho sabão líquido, é claro que, o mais indicado é o sabonete líquido, tá, galera? Porém, tudo é sabão. Outra coisa também, muita gente me pergunta... Ah, tem que ser bactericida. Não, sabão é sabão. Tudo serve. Então tudo vai servir. O que é que vai chegar? Eu procuro não encostar em muita coisa. Eu vou ter, claro, retirar... Primeiro, olha o barulho das motos aí, delivery. Eu vou ter que retirar a minha aliança. Eu já coloco num local aqui que já está higienizado, já está desinfetado, então eu coloco aqui. Daqui a pouco eu vou limpar essa aliança, tá? E eu vou ter, claro, que pegar, vou ter que me contaminar pela primeira vez. Ou você pode pegar o papel e abrir, mas como na minha casa ela já está desinfetada, aí tudo bem. Aí eu já posso pegar. É, tem alguns que você pode colocar só o cotovelo, em alguns locais é automático, aí tudo bem, você não encosta. Aqui eu vou ter que pegar. Eu já contaminei esse local. Abri, a, a torneira aqui. A primeira coisa que você deve fazer, galera, que muita gente faz de forma errada, é, é logo pegar o, o sabão. Não, primeiro, a recomendação é umedecer primeiro a mão. Você tem que fazer primeiro isso. Essa é a forma correta. Depois que você faz isso, aí sim que você vai pegar o sabão, tá? Vai pegar o sabão. Aí eu posso fechar aqui. Daqui a pouco eu vou lavar isso aqui. A gente vai começar a lavar as nossas mãos. De que forma correta eu vou lavar minhas mãos lembrando você vai ter a palma das mãos aqui então você começa a lavar olha o que eu tô fazendo aqui tô lavando de boa lavando a lateral a mão tem lateral não tem lavei a lateral olha aqui a mesma coisa do outro lado tô lavando aqui ó lavando a lateral lavando a lateral então lavei a frente das minhas mãos aqui ó opa Olha o que eu estou fazendo. Também é interessante você lavar também aqui, ó, o punho. Lava o punho. Beleza? Estou lavando meus punhos aqui. Tem que ser uma lavagem completa. Olha aqui, ó. Então estou fazendo uma lavagem aqui do meu punho. Estou lavei, lavei. Bacana. Agora, olha, a costa da mão... Lave a costa da mão. Lavando bem. Que é legal, né? Gostoso lavar a mão. Depois a gente tem preguiça. Lavando aqui de forma adequada. Beleza. Lavei aqui a frente, lavei a lateral, lavei meio punho, lavei aqui. Tá faltando o quê? Entre os dedos aqui. Então como é que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Tenta lavar todo ele, ó. Isso aqui, ó. Assim. Tem gente que faz assim. Se você quiser. Eu faço na frente e na costa, não tô nem aí. Do outro lado. Ó. Sempre me já metendo aqui pra lavar. Tem que ser aqui e aqui, tá, galera? Frente, costa, tem que ser tudo. Não tem que esquecer de nenhum canto. Beleza. Faltou quem aqui? Faltou meu dedão. Então você vai fazer isso aqui, ó. Tá lavando o dedão. Beleza. Lavando o dedão. O que é que tá faltando mais aqui? Sei que você já assistiu muitos vídeos. A ponta dos dedos. Então vou lavar a ponta dos dedos aqui, ó. Lavar a ponta dos meus dedos. Opa! Correto também, se você nesse período tem a possibilidade de não ficar com as unhas muito grandes, é interessante também. Tá? Beleza? O que, é que você vai fazer agora nesse, Agora que você já lavou né, de forma adequada? Você pode lavar isso aqui, ó. Ó. E você pegou, contaminou, não contaminou? Já começa a lavar também. Tô lavando. Abriu. Galera, na hora de lavar as mãos, tem gente que lava as mãos com a mão para baixo. Você tá pegando aqui principalmente sujeira e tá jogando para tua mão. O correto é lavar assim, ó. Ó. Dedo para cima. Lavei isso aqui também, ó. O que, que eu faço agora? Ainda com a mão para cima, vou pegar um papel aqui. No máximo dois para a gente ajudar o nosso meio ambiente. Posso enxugar. É claro que eu já encostei ali. Vou pegar outro aqui. No máximo dois para a gente ajudar. Como eu falei, o nosso meio ambiente. Dois eu acho que é o ideal. Dois é o nosso ideal. Se você estiver em outro local, esse mesmo papel aqui, você já pode abrir a maçaneta, outra coisa, já enxuguei minha mão. Kennedy, faltou um anel. O anel, o que, que eu posso fazer? Tem um local aqui, eu pego o meu anel e isso aqui já está desinfetado. Eu vou pegar o meu anel e eu vou passar... Kennedy, vem a pergunta, é o mais indicado eu utilizar cloro no ouro? Não. Não é o mais indicado. Porém, galera, ele não é o mais indicado, mas aí vai ser uma escolha. Ah, eu vou usar um produto para ouro de verdade, não vai agredir meu ouro. Beleza, mas não vai te livrar do coronavírus. Isso aqui vai pra lavar, não vai te livrar do coronavírus. Tá? Não vai te livrar do coronavírus. Então vai ser uma opção. Eu quero continuar com o meu anel, beleza. Vai ter que desinfetar. Ou com álcool em gel, que também não é indicado para ouro ou se você tem não é de ouro, é de prata, não é indicado para essas pedras, ou você vai ter que utilizar essa solução que eu falei aqui para vocês. Mas o mais indicado nesse momento é você não utilizar anel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Até a próxima!